Ele. Eu sou de Franca. O sou Smar, o senhor tá forte filho firme? Vai, vai, tá bom. O pastor tudo Ronaldo. Bem? O pastor Ronaldo. Ah, sim. Da cadeira de roda. O ah, tá... Tudo bom, pastor? É, eu fui vereador tudo lá bom. em Franca. É, é. tudo bom. O senhor, o senhor tá aqui, o senhor é dessa região, Cristal? Não, eu, meu menino é que tem a madeireira aí. Como é que ele chama? Zé Augusto. Zé Augusto? É. Que coisa boa. Eu tô com o Só Miguel aqui, tem 99 anos. Ah. 99. Obrigado, Ele tá ouvindo pouco. Ó, oh, é, você é. tá forte, né? Graças a Deus. É. É. O senhor é natural de ouro, Sr. Ismar? Franca mesmo. O senhor é. Como é que chama o pai do senhor? Continentino Jacinto da Silva, tenente. E a mãe? Maria de Lourdes. E quantos irmãos que o senhor tem? Seis. O nome deles? É, Dez. Desde... Ismael de Seu, Tomé Roberto e Moisés. Ele nasceu aonde, o pai do senhor? Nasceu em Franca mesmo. Na Fazenda? Pai Patrocínio Paulista. Patrocínio Paulista. É. O senhor conheceu o avô do senhor? Conheci demais, ué. Antônio Jacinto. Antônio Jacinto? Antônio Jacinto, sobrinho. E avó? Maria Marcelina. Marcelina, tá com a cabeça boa. <risos> é. Quantos anos o senhor conta hoje? 88. 88 anos. Esse moço que tá do lado do senhor aí, como é que chama? Armando. Armando Galvani. Galvani. É. Galvani. Coisa boa. Ó, oh, um abraço pro senhor. Tá. Deus você abençoe. Tá, você tá morando aqui? Não, eu tô passeando aqui. Ah, passeando. É, encontrei o senhor e falei eu vou registrar é. junto com o senhor eu Miguel. também, né? É. Tá bom. 99 é. anos. Hein? É. 99. É. 99? É. Tudo bom pro senhor, viu? É, aí, é. Que que é a casa 100, do hein? 100, 100. hein? É. Foi é. na casa do Senhor. É. Um abraço para vocês. Tá. Falou então. Fique com Deus. Viu? Aí, ó. Eu sou Ismar Jacinto, lá de Franca. Está uhum. aqui, Cristais Paulista, aqui na praça. Tá é bom. Estou é passando aqui. Muito Eu encontrei Essa é de pedra. Praça cheia de alvos, né? É, muito bonito, é, né, senhor? É, sabe que Cristais é bonito. Você viu que praça é bonita? Bonito. Eu acho. É. Valeu! Pai, e eu estou aqui com é, Nós assim, estamos registrando vai, isso aqui. Subida, nada é plano. É. Muito bonito aqui, né? A igreja está ali pertinho. É só... é. Aí, ó. É Sou então, assim Hoje, dia 13 de outubro, eu estou aqui em Cristais junto com o senhor. O senhor Miguel Bezerra está fazendo, já fez 99 anos.